Neste momento atribulado da vida nacional, Portugal e os portugueses precisam de uma informação de proximidade que dê voz às angústias, aos abusos de poder, ao sofrimento de um país em crise. Vamos acompanhar a vida dos portugueses em todo o país, com meios de direitos ativos em todos os distritos do continente. Diariamente, com a marca de qualidade do Correio da Manhã, o primeiro grande espaço de informação é à uma da tarde, em encontro com o SEM Jornal. Às 20 em ponto, você vai estar comigo aqui no CM Jornal. Fazemos o retrato do dia e tentamos perceber todos os acontecimentos. Para isso, somamos todos os meios necessários para a compreensão da realidade. Vamos ter reportagens, diretos e entrevistas em estúdio com os principais protagonistas. À meia-noite, recuperamos o essencial da emissão da TV e, claro, agarramos o efeito da notícia com convidados em estúdio e com o pulsar das redes sociais. À meia-noite, no CM Jornal, você está aqui e eu serei o seu convidado. Ao sábado, analisamos os temas que marcaram a semana. Ao domingo, fazemos a antevisão dos próximos dias. O fim de semana é também espaço privilegiado para o rigor da marca CM com temas fortes de investigação, onde a opinião popular nunca é relegada para segundo plano. Por tudo isto e muito mais, acreditamos que se vai juntar a nós. É apenas uma questão de tempo.